Rapaziada, começando A vira do nosso alo Petim. Olha que bonitinho É, isso aqui vai fazer uma baguncinha aqui no servidor Preciso achar comida Comida e água Tá cheio conforme vocês estão vendo ali embaixo Mas já tem que se picar ver, né? Uma coisa que a gente tem que ficar atento Quanto a poeta 2 Pode ter carne, pode ter outra Raptor, pode ter Dilo. Adora matar Juvizinho vizinho. Então, galera, primeira coisa assim, episódio 1. Um, vamos caçar água aqui e tentar encontrar alguma coisa. Tudo bem? Sempre ficar atento aos sons. Realmente os sons aqui. Cara, o DI é o efeito de. Aqui, ó. Som, rapaziada. Som. O que é isso? Água? Ó. Beleza, encontramos água. Talvez tá safe para tomar, né? Tem caçador que geralmente você vai tomar água, os caras já vêm e já morde você. Dá uma olhada pros lados aqui, ó. Sempre dá uma olhadinha nos cantos. Ver se não tem nada, alguma coisa que vamos matar. Vou tentar. Vou tentar encontrar comida. Ó, beleza, colocamos água. O que aquilo lá passou ali do lado? Nossa, joei que eu vi um carro, mas não vi nada. Olha lá, tem nada, tem nada. É eu eu que tô viajando. Deixa eu ver o que a gente vai. que a gente pode ir procurando aqui do lado. Eu vou me enfiar aqui no meio do mato. Vou eu para ver onde a gente tá, rapaziada. Farejada foi enquanto nada aqui dos lados. Uma coisa assim, spawnei assim num lugar bacana. Dá, então dá para mim ficar assim Geralmente que no The eu sempre perto de lagoas Tem outros jogadores, tem alguns outros dinossauros pra gente matar Como eu tô junto Vou tentar matar, matar alguma coisinha Tipo uma galinha, alguma coisa pequenininha Opa, que bagulho foi esse? Que bagulho foi esse? foi do lado aqui rapaziada tem alguma coisa aqui do lado aqui provavelmente é um herbívoro provavelmente se for carnívoro azedou a tampa da marmita tem carne tem carne aqui do lado nossa já começamos já daquele jeito já. aqui do lado é. rapaziada vocês vezes vezes dá um salve aí já fica de olho aí porque Calma, calma, calma, calma. Cadê o Carno? Tô tentando achar o Carno rapaziada. Enquanto nada. Vou passando por cá. Quero ver o que pode estar aqui do lado. Porque o Carno, O carno, ele tá aqui em cima. É torcer os dedos, Carno. Pra ele não nos ver. se viu, nós vamos morrer. Ele vai querer matar. Eu de olho aqui, ó. Eu não sei porque eu subo a cabeça junto aqui, ó. Se ficar só aqui do lado. Tem um herbívoro aqui perto, eu acho. Tá farejada a ver se eu encontro comida. Nada, não tem pegada, não tem Opa, opa, opa, opa. O que é isso? O que é isso? Vem suave. Bem... Um chante, dois chantes, três chantes. Uma manada de herbívoro. Opa, paz Paz, paz. Forderagem. Só aqui, ó. Ah, tá safe, tá safe, tá safe. Flav, rapaziada. Ah, eles estão com um filhote ali, ó. Ah, agora entendi o que eles são tens. O carno deve estar tá caçando o filhote deles. É por isso que eles estão meio, meio pá. Beleza, eu, eu não vou ficar tão perto. Opa, olha aqui. Cara, tá cheio de manada de herbívoro tipo assim. A chama quadrilha. Aqui, aqui, aqui, lá, aqui, lá. Aí o carno tá vindo, o carno tá vindo, o carno tá, tá vindo. Esconde, esconde, esconde, esconde, esconde. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui aqui aqui. Ó, ó, ó. Aqui você não vai encontrar nada não, Bruxão. Aqui, por Olha isso! Doido pra pegar! Ele vai, ele vai cair pegar o. Pegar os outros caras lá embaixo. Eu vou carpar o vou carpar o gato carpal. O... Faz barulho mesmo Faz barulho mesmo Eu vou ó Carpar o gato Não tô nem vendo Tá achando que é fácil aqui Cadê ele, ele Daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome E eu vou precisar caçar alguma coisa Vou precisar caçar. Bem que eu tô juve, né? A única coisa que eu consigo matar agora é outro dinossauro filhote E... Galinha, cara Eu ia pegar carcaça, assim, carcaça dos outros que sobra, né? A estamina tá acabando Eu vou precisar deitar aqui pra... Pra curar um pouco Mas eu quero ficar de olho naquele carno, cara Onde ele tá? Onde ele tá, aquele carno? Posso tomar um susto aqui, rapaziada? Já, Já fui de base aqui ah, estou tenso, estou tenso, o cara não está atrás de mim O cara não está atrás aí já cara. Geralmente, eu acho, que esse, eu acho que esse cara não vai matar os caras Se ele matar os caras, dá para a gente dar umas, umas miliscadas aqui Olha lá, lá, lá embaixo, lá embaixo Ó, ah, ele tá lá embaixo, olha lá Lá embaixo de olho na, na manada Herbito. Você tá doido, aqui é o playground dos rex, cara. Você chega de rex aqui. Você Faz a festa, irmão. Aí vou morrer Sai do penhasco, sai do penhasco, meu Deus do céu! Olha lá, rapaziada! Que da hora, cara! Tem um monte de herbívoro, velho. Tem um monte de herbívoro. Provavelmente eles estão eles fazendo a, a.. o rolê deles, né? esse o nome. Tá fazendo a migração deles. Eu que não vou ficar na frente, né? Geralmente você tem que pensar onde tem herbívoro tem carnívoro, tá? E eu tô juve. Qualquer coisinha, qualquer mordida eu já vou de base. Vou tentar chegar aqui. Tem encontrar qualquer coisinha para comer aqui rapidinho porque.. A crise. Bateu a crise. Coronavírus. Quase dá da tampa da marmita. O que é lá do lado ali? Eu insisto em fazer assim com o pescoço, ó. Sendo que. Vai fazer alguma diferença. Boa, fiado. Boa. Vai salvar o mundo. Deixa eu ficar de olho aqui. Turminha, deixa eu fazer um convite para vocês. Live. Toda semana às 8 horas, viu? Pode final de semana, que a gente não tá fazendo live. De resto, quem quiser vir jogar, servidor Prelude. Tudo bem, Prelude tá online. Tamo jogando, galera. Tamo zon. É só chamar o fialho aqui que a gente faz aquela bagunça junto. Vamos tentar achar alguma coisinha pra comer aqui rapidinho, Dar uma farejada. Beleza. Eu vou, vou meio que mirando nessa regiãozinha aqui, por quê? Realmente aqui vai spawnando bot galinha A gente vai matando e vamos curtindo